Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, meu no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês aí a como farmar cartinhas colecionáveis da Steam pelo computador. Então, vamos lá pro vídeo. Bem, é, recentemente aí, é, no dia que eu tô gravando hoje, que é dia 25, acabei de gravar um vídeo para solução desse vídeo aqui, que não, também não deu certo pra muitas pessoas, é, que é não conectar na conta da Steam aí para farmar cartinhas colecionáveis. Não funcionou pra muitas pessoas, então fiz outro vídeo aí que vai sair dia 27, eu gravei esse daqui agora e o. E a solução su su sucessor desse daqui. Que vai sair dia 27. A gente que vai sair dia 30. Deu pra entender? Não sei. É coisa de. de dodói mesmo. Sim. Mas é isso aí. É. Um inscrito aqui chamado. User. já Não sei qual é o nome dele. É esse cara aqui mesmo. É, ele disse que. O Sam Picker Que é o Steam Ativement. É, qual é o nome mesmo? Assistir manager. Ele, ele disse que, que deixou o, o Sam é rodando em um jogo, né? Durante uma hora e pegou cartinhas. E eu realmente fiz esse teste. Eu deixei um jogo que eu tava que eu tinha cartinhas para pegar e realmente pegou cartinhas. Então, essa daqui é a solução. Então, vamos lá para o vídeo. É... Bem, o site para fazer o download aí é no GitHub, tá aqui na, não vai estar tá o link na descrição. É, você clica aqui, ó, steam, ativamente mania de 7.0.25 zip. Clicou aqui, vai fazer o download aí, ó. Fez o download. Certo, fez o download aqui. Você tem que ter o arquivo um descompactador zip, né? Ou rar. Você clica com o botão direito e clica e clica está aí aqui para h. Clica em extrair para Steam Ativamente Manager. É. Hum, hum. Mas que porra é essa? É isso aí mesmo. Eu que selecionar aqui. Ah, vai. Extraiu essa parte aqui. Vocês vão clicar aí. E clica em Sam Vai abrir essa janelinha aqui. Vai carregar seus jogos. E pra vocês verem os jogos que você tem cartinhas pra pegar, vocês tem que ir lá em Insignias. É, e procura algum jogo, um jogo aí que tenha pra pegar cartinhas. No meu caso, eu não tenho nenhum. Então, é isso aí, né? Pobreza. É, deixa eu ver. Eu vou selecionar aqui um jogo que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Pior que eu não tenho nenhum jogo pra pegar cartinhas. Então, eu vou selecionar qualquer um aqui. Eu vou... Spin Rush. Clica duas vezes. Vai ficar... Vai abrir isso daqui. E vai mostrar que você tá jogando. E é só deixar aí por um tempão aí. Deixa de boa aí. Que vai pegar as cartinhas do jogo. E é só isso, basicamente. É basicamente só isso. O vídeo é esse. Acabou aqui. Depois que você fecha aqui... Depois que você fechou o Sam... Vai dizer que o jogo tá, é, tá baixado aqui, né? Você clica aqui e sai da Steam. Cadê? Clica e sai da Steam. Depois vocês entram na Steam de novo. E voilá, saiu o jogo. Não tá mais baixado. É basicamente isso. Você pega cartinhas só fazendo isso. É muito simples, né? Bem, galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. Façam um teste aí pra ver se funciona com vocês. É, comigo funcionou. É isso aí. É só ajudar vocês. Deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa um comentário pra ver se funciona. Depois que vocês fizerem o teste. Se funcionou ou não funcionou. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou.